Um, a arquitetura do fundão Fondão está, um, está presente há 16 anos. Vamos fazer agora em abril um, 17. Os meus pais são um de mal bem aqui do Conselho do Fundão, um, Viemos de França há uns anos. Foi uma, uma área que sempre me despertou interesse porque nunca está, nunca sabemos tudo. O Fulal de Cereja lá está, nós temos, fizemos uma pesquisa uh, para já, que nós vinhamos já com algum, já há algum tempo com uh, um bolo muito parecido que nós toda a gente praticamente conhece, que o bolo das rosas em que é nada mais nada menos que uma massa com um, uh, recheio e enrolarmos e fazermos ali o um feitiço da rosa nas formas aí fui buscar uma massa tradicional de folar em que é colocado uh, na própria massa uh, sempre a conhecida canela, a aguardente, os ovos, o, o azeite, a farinha uh, e é uma massa uh, fofa em que depois colocamos então, o recheio de, aqui, de ovos moles, de amêndoa, fios de ovos, a nossa cereja que é a nossa fruta de eleição e depois acabamos então o, o, o topo do, do flote de cereja e de ouro com ovo cozido que é envolvido em, em ouro, em folha de ouro, 23 quilates que nós um, colocamos no topo do bolo. É, e depois é, é salpicado com um folhador também na, na parte da cereja para dar uma, um produto final e um, pronto, uma ideia do folhador de cereja.